Se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo Estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim aparece que deve se concretizar por lá, caso essas eleições realizadas ontem se confirmem agora no mês de outubro. Bolsonaro diz que argentinos fugirão para o Brasil se Esquerdalha voltar ao poder no país vizinho. Fala sério, Bolsonaro deveria estar era, trabalhando para resolver os problemas que existem dentro do Brasil primeiro, ao invés de ficar se preocupando com o que acontece nas eleições dos países vizinhos. Ah, eu sabia que você ia comemorar a volta da Esquerdalhada, né, seu esquerdista de merda uma filha da puta, pois a notícia da provável volta da Dilma da Argentina ao poder é péssima em todos os sentidos, e eu fico muito triste em saber que assim como os brasileiros, os argentinos também adoram jogar o seu voto na lata do lixo. Mas querer comparar a Argentina com a Venezuela ou achar que teremos uma nova crise migratória no Rio Grande do Sul é pura ignorância ou malcaratismo caratismo mesmo, para tentar lucrar politicamente através da retórica do medo. Mesmo porque se depender de dados como saúde, educação, violência e desemprego, é mais fácil os brasileiros migrarem para a Argentina do que o contrário, né? Só para vocês terem uma ideia, o índice de desenvolvimento humano na Argentina é melhor do que no Brasil, a expectativa de vida dos irmãos ao nascer é um ano superior a dos brasileiros. E a taxa de mortalidade infantil dos nossos vizinhos é de 9,9 bebês a cada mil nascidos vivos, enquanto no Brasil esse valor chega a 13,5. O PIB per capita argentino é superior a 14 mil dólares por cidadão, enquanto no Brasil esse número nem chega aos 10 mil dólares. Quase 95% da população rural na Argentina tem acesso à rede sanitária. Já no Brasil, esse valor é de apenas 58%, a Argentina tem praticamente 100% da sua população acima dos 15 anos alfabetizada, já no Brasil esse índice é de 93%, ou seja, enquanto eles não têm nenhum analfabeto nós temos 11 milhões, se olharmos para a questão da violência a situação é ainda pior, Enquanto na Argentina a taxa de homicídios é de 5,9 mortes para cada 100 mil habitantes, no Brasil esse valor é cerca de 5 vezes superior. Enquanto a taxa de desemprego na Argentina é de 10,1%, no Brasil é de 12,3%. Ai, Cuba também tem índices melhores que o Brasil, mas ninguém quer morar lá, né? Nem os esquerdistas que elogiam aquela merda. Sério mesmo que está querendo comparar uma democracia onde seus cidadãos podem ir e vir quando bem entenderem, com uma ditadura comunista que restringe a liberdade de seu povo? Não fode, porra! Todos esses números que eu apresentei aqui obviamente não são para mostrar que a Argentina é um paraíso. Não, pelo contrário, eles possuem sérios problemas sociais e econômicos. Como taxa de juros ultrapassando os 74% ao ano. Alta desvalorização cambial e estão à beira de darem mais um calote em sua história. Mas não podemos esquecer que mesmo com todos esses problemas, a Argentina é uma democracia. E assim como no Brasil, enquanto o povo continuar acreditando em milagres ou salvadores da pátria e insistindo em se esquecer de sua história, nada vai mudar. Hashtag nunca seremos.